Eu peguei um Uber aqui, olha. Tô com o Gael no carro. Pode e o descer. moço tá cancelando a corrida só porque eu falei pra ele devagar. Eu não vou descer Desce dessa olha, pra... Porra. olha pra vocês verem, ó. Dessa merda. Ele tá querendo deixar eu na rua com o meu filho. Eu Desce não vou descer merda. aqui com o meu filho. Descer, olha pra vocês verem, ó. Dessa merda. Olha aqui o cara, ó. Olha aqui, cara. Olha o que ele tá fazendo. Desce dessa merda. Olha aqui, ó. Desce tá vendo? Merda. Olha o que ele tá fazendo. Eu tô porra. com o meu filho não aqui no carro Eu tô com o meu filho. Esse que manda na porra do sou eu meu filho. Desce dessa merda! Eu tô com meu desce filho agora. no carro, você eu respeita Vou tirar você na força Você vai fazer desce isso? Não faz isso pra você ver. Sou eu que mando nessa porra Eu tô pagando pra você, moço Eu peguei desce. o Uber e eu quero descer no meu... Desce dessa eu... porra Gente, olha só como é que eu tô Olha o Gael, olha desce. a cara do meu filho Desce Olha tá o olha... que, tá que esse cara tá fazendo com a gente Eu mando descer Olha o que esse cara tá fazendo com a gente Olha o que esse cara tá fazendo com a gente Eu tô com meu filho desce. aqui no carro Olha a cara dele desce. Olha a cara desce. do meu desce. filho Olha para cara não do meu filho, eu sou vítima sim, eu sou vítima sim, você, está passando vítima, aqui, Desce. você Desce. tá passando Desce. no carro, Desce. na rua, Desce. eu tô com meu filho Desce aqui, respeita, você carro. me deixa no lugar que Desce eu tava, do carro. não vou descer, Desce você vai carro. me deixar lá onde que você eu coloquei a corrida.